Guasaaaaaaaaaaaaaaar Cata, cata a água Cata água Bota a vinheta, acho que não tem vinheta <risos> Desculpa senhora A notícia de hoje, o que, que é? Brasil Brasil tá onde? Brasil Hoje, hoje Brasil, hoje Joga contra o México hum. Guantalamera Arrigo, guantalamera o que, que eu tava falando? O Brasil passou para as oitavas de final. isso quer dizer o quê? Que ele vai jogar as oitavas de final. Vai. E o México, que é de outra galera lá, de outro bagulho, que é o grupo, passou também. Aí o que que acontece? Os dois vão se enfrentar. E os dois vão, vão enfrentar o... o a, na Rússia. A Rússia tem, tem Moscou, né? Rússia tem Vodka Arbotita. Não é vodka, é água. Pera aí que eu tô gravando. Para de falar, tá? Vamos respeitar. Para de conversar com essa pessoa do seu lado. Presta atenção no jornal, que eu tô tentando fazer notícia. Obrigado. E o Cris, hein? O Cris foi. O Cris foi embora. Eu tava torcendo pra Portugal, meu. Portugal. Por quê? Por quê? Porque brasileiro... o brasileiro esqueceram as merda que aconteceram aqui. O brasileiro tá... Fu... Brasileiro? Brasileiro, você fala. Não dá pra você pôr pra esse país. Mas eu torço também, porque eu sou brasileiro, né? Então, né? Rio Messi. O Messi, tchau. Esse tchau, esse tchau, tchau. Tchau, vem parentina. Tomaram um vinho. O Cris e o Messi, os dois melhores do mundo, tá indo pra casa aí. Aí hoje tem o Jogo do Brasil com o Neymar. Será? Será que vai voltar? Menino Ney. Não, tava tá fazendo bônus nenhum, mas sabe girar. Foi zoado mundialmente. Aí agora não cai mais. Quero ver se não vai cair, meu. Puta que fizeram uns memes legais pra caralho do Neymar rodando. Puta, teve o peão da casa forte. Teve. <risos> teve umaquele. E ele rolava o som dessa música pra caralho. Rolou, que rolou pra caralho. Carra, carra, carra. A Alemanha também foi. A Alemanha já tá dormindo faz tempo em casa. A Argentina tá E eu quero dizer uma coisa aqui. Eu não sei se o Brasil vai ganhar ou se o Brasil vai perder. Eu tô achando que vai perder. Porque tá todo mundo perdendo essa porra. E o Simpsons errou, hein? Porque Portugal foi pra casa do caralho. Voltou lá pros solos portugueses. Que era portuguesa e não é portuguesa. Portuguesa é o time. Não é. Portuguesa, não é? É Portugal, Portugal, eu lembrei o nome da Portugal. Voltou pra casa. Eu gosto muito de Portugal. Tava torcendo pro Simpsons dar certo. Acho que eu vou assistir um Simpsons. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ah! Queria comer uma malasanha de quatro queijos. Oh, Brasil dos brasileiros tá nas oitavas. Vai enfrentar o México. Hoje Eu não sei qual que é o resultado, porque eu não sou de. É que essa porra? Voltamos com a programação normal. Voltamos a seguir. Se eu vou fazer um negócio aqui. É, é jornal, mas eu falo o que eu quiser também, porque o jornal é meu, a pauta é minha. Se o Brasil. <risos> eu não vi nenhuma graça sobre essas coisas. Vou até embora. O oh, Hexa, né? É... São seis. O que, que tem a ver, Hexa? Quem que inventou Hexa? Não faz nem sentido, Hexa. E a Espanha? A Espanha não sei nem quantos tem. Mas a Espanha foi derrotada. Derrotada pela Rússia. A Rússia. A Rússia deu um pau. Não deu um pau, porque foi um jogo meio pau a pau. <risos> é genial. Rússia fez um gol contra, que deu a porra do gol pra, pra Espanha, porque é contra, então aí depois a Rússia fez outro gol, meu, é italiano, né? Aí a Rússia fez outro gol, então quer dizer, tá 2x0 pra Rússia, porque a Rússia que fez gol, mas valeu pra porra do outro time da, da Espanha, aí beleza, ficou 1x1, o que aconteceu? Prorrogação, o que aconteceu? Nada, não teve gol. Aí foi pro. Foi pro bagulho lá de chutar no gol. Chutou no gol, o que aconteceu? A porra do goleiro da Rússia pegou a porra de duas boletas. e mãe, vai, vai. E mandou a Espanha pra casa. Foi pra casa. Pra que casa? Pra casa do caralho. Que porra que perdeu, esta... Oxi. E assim, a vida não tá fácil pra ninguém. Porque a Rússia é sede da porra da, do jogo lá da Copa. Que, que eu não sei quem inventou Copa, porque é World Cup. Cup? Que que é Cup? Já ouviu falar de cupcake? Caralho, eu comia muito um cupcake agora. Porra, passa aquela porra lá de. em cima, Nutella. Porra, eu queria muito. Não tem, velho. Não tem, eu tô gravando à noite não tem jogo, tem jogo à noite lá e é isso que eu não entendo Tá à noite lá e tá dia aqui Que porra é essa? Tá à tá noite lá e tá dia Eu não consigo entender, eles estão adiantados Eles estão adiantados ou, ou a gente que tá atrasado Eu acho que a gente tá atrasado eles tão adiantado Pode ser, né? Eu acho que é, não tem outra explicação É quadro esportivo isso aqui, porque eu só tô falando de futebol Economia Tô sem dinheiro? Tá ruim a economia, viu? Não tenho, tô, tô sem dinheiro nenhum Nenhum a economia tá ruim aqui em casa Pelo menos na minha casa tá ruim Rio de Janeiro Tá lá No estado dele São Paulo Próximo Longe, mas próximo Você entendeu? E eu vou me encerrar isso aqui Teve um cara na rua lá E tava no ponto do, do ônibus o jornal é meu Eu falo do que eu quiser Eu não lembro mais agora Agora o ônibus chegou Ele não pegou Só passa um ônibus naquele ponto aí. Se você gostou Deixa aqui a porra do like É isso aí Se você gostou Deixa aqui o like do jornal Se inscreve, né? Se inscreve Eu encerro aqui esse TV vídeo, adiós, muito obrigado